Oi gente, tudo bem? Vamos continuar essa nossa série sobre controle empresarial? Olha, é muito mais fácil você ver os números quando tudo está sendo controlado. Desde o financeiro, estoque, vendas e cadastro de clientes. Já falamos sobre finanças, controle de clientes e controle de estoque que você pode ver esses vídeos que eu vou deixar aqui em cima, tá bom? Mas hoje o nosso vídeo é um dos mais importantes, vendas. Independente de qualquer coisa, foque em vendas. A sua empresa depende disso, seus funcionários dependem disso. Eu sou Josiane Amorim sejam bem-vindos ao canal mais empreendedor do Brasil. Se você está aqui, se inscreve no canal e venha ser mais uma pessoa em busca de conhecimento e capacitação, tanto para você enquanto pessoa, quanto para os seus negócios. Ative também o sininho, assim você não perde mais nenhum vídeo. E se você ainda não conhece o meu Instagram, é cbempreendedores. Tem bastante assunto legal lá, viu, que você vai gostar. Quando eu falo em vendas, eu não falo somente no fato consumado da venda, mas tudo que envolve ela, desde a apresentação do seu produto, a linguagem que você utiliza para enviar a mensagem até o cliente. Sim, gente, a mensagem ela precisa ser adequada ao seu tipo de público. Por isso, é importante segmentar. Se você trabalha com vários públicos, é necessário utilizar a mensagem certa para cada tipo de público. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem, deixem um pedido aqui nos comentários que eu venho e falo mais. O vídeo hoje vai ser sobre a parte burocrática mesmo, o sistema, a alimentação do sistema e a importância de você ter tudo documentado. Quando se tem uma ferramenta eficaz de controle de vendas você economiza tempo e aumenta suas vendas consequentemente e isso por si só já é uma grande vantagem né mas não para por aí através do rp da vhsis que é um sistema integrado de gestão empresarial você consegue identificar quais os produtos que mais vendem, quais são os que menos vendem e graças a esses dados você pode mudar o seu mix de produtos ajustando de acordo com as reais necessidades dos seus clientes e automaticamente reduzindo custos com estoque de produtos parados né e aumentando as vendas de itens mais procurados. Olha no módulo de controle de vendas do sistema VHSIS você pode cadastrar orçamentos de forma rápida e imprimir ou enviar para os clientes e quando ele aprova você apenas o transforma em venda, essa venda ela fica ali registrada para relatórios futuros. Gente, eu volto a reforçar a importância de você ter tudo controlado na sua empresa. Eu vejo inúmeras pessoas me pedindo ajuda, porque a empresa vai mal das pernas. Não seja você uma dessas pessoas. Aproveite essas informações que eu passo aqui, principalmente essa, porque vai elevar a sua empresa de patamar. Tudo hoje funciona a base de dados. E se você continuar brincando de ser empresário, o seu brinquedo vai quebrar. Com o controle de vendas do sistema VHS, você transforma, a sua visão de negócios e empreendedorismo. Olha só que legal as opções que você tem à disposição. Orçamento de vendas, sistema de PDV ponto de venda, emissão de pedidos, proposta comercial, cadastro de clientes, gestão de vendedores, emissor de boletos, emissor de recibos, relatórios de vendas, ordem de serviço e muito mais. Como eu prometi, aqui está o vídeo explicando certinho como funciona essa função de como controlar suas vendas no sistema VHCs, tá? Você sabe exatamente o que e para quem você está vendendo? Sabe dizer qual é o produto mais vendido e qual o menos vendido? Hoje nós vamos ver como é simples gerir cada venda realizada no sistema VHSIS. No módulo de vendas, vamos iniciar pela tela de orçamentos. Chegou um cliente na sua empresa e pediu uma cotação dos seus produtos. Na tela de orçamentos do VHSIS, você vai poder cadastrar o orçamento de forma rápida, imprimir e também enviar para o seu cliente por e-mail. O cliente aprovou o orçamento, você transforma ele em pedido de venda, clicando no emitir pedido. Ou indo direto na tela de pedidos. Aqui você registra a venda, controla o seu estoque financeiro e ainda consegue controlar as comissões dos seus vendedores. Realizada a venda, se você precisar emitir a nota fiscal, basta ir no pedido e ir na guia emitir nota fiscal. Ou você pode acessar diretamente a tela de notas fiscais. Gente, as telas elas são integradas. Com apenas um orçamento você gera o pedido e emite a nota fiscal eletrônica. Na tela de notas fiscais você faz a emissão dela e pode também realizar o cancelamento, a inutilização e a emissão da carta de correção. E após a emissão, automaticamente o seu cliente já recebe a nota fiscal. Mas caso você trabalhe com balcão e precise de uma venda rápida, temos também o balcão de vendas. O lançamento de tudo é feito automaticamente, estoque, financeiro e comissão. Se o seu cliente pedir CPF na nota, você consegue rapidamente emitir ali no balcão a nota fiscal e pode também emitir um recibo de vendas sem valor fiscal. E por último, você tem a tela direcionada para a emissão de nota fiscal de consumidor. Aqui você pode realizar a emissão e o cancelamento da nota fiscal de consumidor. Gente, esse é o módulo de vendas e as suas funcionalidades. Assim fica bem mais fácil, né? E prático também. Gostou dessas informações? Entra lá no site da VHSIS. A plataforma é super intuitiva, o suporte deles é maravilhoso e eles têm vídeos explicando o passo a passo de todo o sistema. E lembrando que a VHSIS, ela trabalha com um sistema Especialmente para MEIs, micro e pequenas empresas. O link deles eu vou deixar aqui no box de informações. Não deixe de ler o que está escrito aqui embaixo, porque nós temos parceiros bem maravilhosos. Com certeza deve ter algum lá que possa te auxiliar. E nós lançamos o concurso no Instagram, onde nós vamos escolher algumas empresas para assessorar. A minha intenção é te ajudar a viabilizar a sua ideia tirar ela do papel ou organizar ela no papel. Vai ser uma baita ajuda, viu? Mas eu vou escolher as melhores histórias somente através do Instagram. Então, se você não tá lá, corre lá para me seguir, arroba CB Empreendedores. A postagem, ela já tá lá, mas eu vou deixar o link aqui também para vocês poderem achar com mais facilidade. Se você precisa de consultoria para abrir a sua empresa, entre em contato, com certeza eu posso te auxiliar, viu? O site do clube é www.clubedosempreendedores.com Você encontra bastante coisa lá. Legal lá, principalmente na guia para você. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!